Olá. Oi. Tudo bem com você? Tudo é contigo. Eu tô bem. Poderia Oi. estar melhor. Mas eu sou um ser apegado. Aqui. Apegado ao que eu acho que é bom. Mas então tá certo, né? Ah, eu diria que não. Não. É, o meu achismo que é bom tende a tentar. E impor a minha vontade ao equilíbrio manifestado na vida né? isso me gera contração e desconforto pois evidencia a minha impotência perante ao meu, a minha tentativa de controle lá fora né? ao invés de um exercício de pleno desejo e humildade e um exercício de administração do meu eu do meu interno e se eu faço isso eu sofro né é mas também pode ser difícil se manter assim num estado tão pró equilíbrio de boa talvez aí pode Ficar muito sem preferências, assim. Ah, de fato, mas... A questão não é ficar pró. Até porque eu, eu não acho que o ser o sistema né, consegue sustentar isso muito tempo. Mas ficar o melhor possível, bem, sabe, tipo, o Estado de plenitude e felicidade, eu acredito que sim, é totalmente possível se né, eu não controlasse tanto o que nós chamamos de meios, né? Tá, mas, uh, então como que alguém consegue ficar nesse estado de plenitude e felicidade e sem tentar controlar os meios, mas exercendo autenticamente o desejo. Eu desejo que todo mundo fique bem. Mas esse é o meu desejo. Meu desejo. Isso é muito importante ficar claro. Porque o meu desejo não é o desejo de todos. Como eu sei disso? Porque pelo que eu conheço do sistema, se isso fosse o desejo de todos, todinho, sabe, Todo, todos, todos, todos, todos, todos. Uhum. tudo ficaria bem. Porque não é uma falta de recurso, é uma falta de interesse. E eu estou falando todos, todos, todos, não é os, os que estão vivos aqui encarnados, sabe? É todos Sim. todos mesmo todos os envolvidos todos geral como eu tenho essa evidência é, assimilada por projeção né, mas não deixa de ser uma evidência pelos resultados da interação que são evidentes sabe eu Sim. eu presumo que há uma faixa de pessoas que ou por abstração e por se abster de desejar porque não há creduidade nos seres humanos ou no sistema e outra faixa que possivelmente não quer mesmo que tudo fique bem ou tem vantagem com as coisas que não ficam bem eu presumo que pode ser diferente e a minha reação imediata a essa presunção indireta que pode até não ser consciente gera um movimento interno que eu não tenho controle porque não há clareza do meu desejo para mim e de alguma forma, não controlada, eu tento desejar pelo outro, gerando rigidez e contração a um nível pessoal, até bater a porta, a um nível pessoal e a um nível comum. Eu saio da consciência que eu já tenho, de que eu não quero desejar pelo outro e sim para o outro por esses estímulos e desejo de um mundo bom, que está mal estruturado na minha dinâmica pessoal e mental. O meu desejo de um mundo bom não é delimitado a mim e para o outro. Eu não resumo o meu desejo de um mundo bom para o mundo e para mim, favorecendo assim um ambiente bom para mim e para quem deseja ficar comigo. E aí eu deixo de favorecer um ambiente bom aos meus por estar insatisfeito e triste e acabo não conscientemente, contribuindo para o ambiente não bom, que é o que eu estava combatendo no início, através do meu desejo. Eu digo combatendo porque de fato é um combate, porque há atrito, há exercício de forças contrárias dentro do meu ser, dentro do que eu nutro. E isso é um dilema filosófico, porque as escolhas parecem não estar alcançáveis ao meu ser. E a percepção do que acontece já é um grande avanço ao meu desenvolvimento. Mas a percepção não me dá acesso administrativo a isso. Eu tô, estou tô engatando uma coisa na outra tô... e não estou perguntando se você está acompanhando. Eu estou acompanhando. Eu agradeço. Meu desabafo. Momento desabafo. Aí, deu. deu é o mirim, tá? Deixa o mirim. Deixa o mirim. Tá. É. Nem me apresentei. Tá vendo? O grau de urgência. Sim. Então, uh, isso remete a uma inabilidade que eu nem sabia que eu tinha, sabe? Ah, mas espera, é quem? É o Foguinho? Não, não, só é chumirinho. O ah, Foguinho é? é outro. Ah, então tá. É, eu, eu tenho dois dias que eu vi ah, Eu sou novo, mas já tô reclamando. Que bom, né? É, já tá, já tá de casa então, né? Ah, é, eu aparecia aqui, mas já era... Sim. Já era daqui, já. Então já tá na live. É, já. já. Mas vai lá, se tem urgência, pode continuar? Não, não tenho, gente, foi é só uma pira-piada. Isso eu tô contando porque muita gente pode estar na mesma situação de descobrir coisas e problemas que nem sabia que existia. E ter que lidar com esses problemas supostamente tendo administração por isso, mas não tendo clareza administrativa e não sabendo o que fazer. Sim. Não é? O que, sim, o que eu entendo é que quando a gente tenta controlar algo que está fora do controle, no fim das contas, a gente gasta tempo, atenção e... e Coloca o foco em algo que não tem condições de controlar. Aí, nisso, as coisas que você tem condições de controlar, dentro é do universo pessoal, e, e esse tem condições é, relativas, porque, igual o que acabou de falar, tem a percepção de algo que quer mudar, mas nem sempre tem controle é administrativo, mas quando ele tenta. Controlar algo fora Ele acaba não tendo controle das coisas que ele teria Controle que ele teria, condições de melhorar E que fariam ele ficar bem Isso, isso é Exatamente isso que eu ia dizer uhum. né? Que ao contrário de focar em outras coisas Coisas que são inacessíveis e... e, e não administráveis eu acabo focando em coisas que estão além do meu controle e isso é generalizado na minha no meu sistema pessoal e inibe coisas que eu tenho controle sua dedução foi foi brilhante é mas aí tem essa questão também de que às vezes a gente percebe um padrão, percebe um, algo que é desconfortável, que gostaria de mudar Mas também não consegue mudar de uma hora para outra Mesmo que seja algo que estaria dentro do controle ou algo que faz parte do universo pessoal De fato, de fato É uma, uma sistemática é, com uma temática enviesada hum. aí a solução para isso é fazer a mesma coisa que estava fazendo antes só que sem saber daquilo, entende? não ignorar mas focar em coisas que são administráveis, porque... É entender que o fato de perceber não gera urgência. O fato de perceber aquilo mostra que teoricamente você está percebendo, já é um grande avanço. Mas aulas teóricas são diferentes de aulas práticas. Separar isso e entender os limites de atuação é fundamental para o ser que está se descobrindo nessas, nesses níveis. E uma coisa é importante ser falada também. Os graus de urgência. O sistema, ele dá acesso a certas questões com amparo e cuidado. E deve dar acesso a essas questões com amparo e cuidado. Descobrir essas questões sobre si, sobre o sistema, sobre as estruturas é muito bom, é né? muito satisfatório, é muito gostoso, mas é importante ter estabilidade em outros aspectos da vida, aspectos familiares, financeiros, porque... Descobrir certas coisas sobre a realidade emocional e mental e espiritual, certas questões religiosas, presumem estabilidade em outros aspectos. É até porque se não fica mais difícil esse exercício, né? Exatamente. Eu, eu acho que se tiver muita briga, tiver dificuldade financeira, tiver problema de saúde, essas coisas é um pouco mais complicado de, de se envolver com esses temas que são mais sutis, que requerem até mesmo dedicação de tempo. Se alguém passa o dia inteiro brigando ou trabalha todo santo dia, quando que ela vai conseguir se dedicar a, a qualquer a Qualquer coisa relacionada à espiritualidade, eu acho difícil. Exatamente. Então, fica o nosso pedido à própria espiritualidade e também ao trabalho que eu represento. Mas a gente um, preza por essa consciência. Fica o nosso pedido às pessoas também. Se você está buscando conhecimentos e autoconhecimento, a um nível mais profundo, é muito importante você ter a estratégia da tua vida de sanar outros aspectos. Ter uma vida estável para que possíveis conhecimentos ou descobertas de estruturas pessoais não causem dano ao seu bem-estar, pois são... Ampliados por outras outros níveis e características. Quais aspectos? Né? O aspecto familiar, como você disse, doenças físicas e questões financeiras. O aspecto financeiro na vida humana desse planeta é importante. Se você tem esses três aspectos, eu não estou falando de pessoas ricas ou com abundância, mas estabilidade. Você me entende, né, amiga? Eu entendo, mas é bom Isso. explicar porque não sou só eu que vou ouvir, né? Eu sei, mas eu falo a ah, estabilidade no sentido de você ter seus compromissos sendo honrados, você ter a sua, a sua estabilidade no que, no que diz respeito as necessidades físicas, necessidades familiares e etc. Tendo isso, a gente, eu, eu considero uma pessoa estável e, e bem. Sim, é mesmo uh, que não tenha tantos recursos, mas que tenha uma boa administração desses recursos, né? Exatamente. Um, e o aspecto pessoal. Tá, se você já tem condições para focar em você, sem atrapalhar outros. Por exemplo, você é uma pessoa que tem aspectos complicados nesses últimos três requisitos. E você é mãe ou pai, ou você é responsável por outra pessoa, que depende da sua estabilidade. É muito importante você se manter sempre estável. Ser extremamente egoísta nesses aspectos. Porque aí não é qualquer informação que vai te desestabilizar. É, essas questões são muito importantes. Porque, do contrário, a gente assume responsabilidades que afligem e vão contra os nossos compromissos desses quatro aspectos como eu estava explicando lá atrás. Sim. Eu, eu não tenho nenhum desses aspectos e mesmo assim o meu trilhar, o meu desenvolvimento me causa desconforto. Por causa do meu controle. E num ambiente escasso ou com ilusão de escassez, ou em um ambiente de falta, o controle tem um, bastante propensão a se desenvolver. Entendeu? Sim, porque o ser já projeta que vai ser escasso e ele tenta se antecipar para não ter problemas. Exatamente isso. E aí ele vai tentar agir onde ele não tem domínio. Exatamente isso. Então, se você está ouvindo esse áudio é sua primeira vez a ouvir o um Espírito ou a ouvir algo desse tipo ou não é a primeira vez e você está se deparando com esse conhecimento, a minha dica para você ser uma boa pessoa é ser egoísta. E vamos explicar o que é egoísmo, né? É, eu vou falar porque para quem chegou agora pode pode parecer estranho. O ser egoísta é o ser que descreve o próprio ego com limites bem estabelecidos. Uma pessoa educada é uma pessoa extremamente egoísta, pois não ser educada é uma coisa que a incomoda. Então, ela está agindo para o bem próprio. Uma pessoa que é uma boa amiga é uma pessoa extremamente egoísta, pois ela está agindo de maneira a tratar os outros que ela considera amigo como ela deseja ser tratada. Então, o exercício pleno do egoísmo é fundamental para o bem-estar. Uma pessoa trata a outra pessoa bem, porque na, no lugar da outra pessoa ela gostaria de ser tratada bem. Então, as coisas não são feitas pelo outro, são feitas para si e para o espécime. Não para as próprias espécime, mas para qualquer espécie. Isso é fundamental para uma vida boa. A pessoa que aprende a ser egoísta de maneira plena, a plenitude do egoísmo é a pedra filosofal da vida boa. Sim, é, essa pessoa ela tem uns critérios de bem-estar e de convivência tão bem definidos e tão equilibrados, eu posso dizer que ela não vai se... Ela não vai se deixar, é, ela não vai deixar que uma ação externa dite a maneira como ela deve se comportar, né? Ela Exatamente. Agir, ela não tem uma, uma reação a uma ação, ela vai agir de forma consciente de acordo com aqueles critérios que ela estabeleceu para o bem-estar e do que é bom, isso, do que isso. é bem. É, e não é um egoísmo que se fala egoísmo dissociativo que é feita é. a distinção em alguns áudios, que é, é. querer tudo para si em detrimento do, dos outros. Exato. Ou negar a si mesmo e querer coisas externas para suprir necessidades ou faltas internas, coisas desse tipo. Sim. Olha, ficou meio pesado, né? mas ficou muito bom. Eu gostei muito. Bom. Você tem dúvidas? Eu tenho uma dúvida que a gente estava falando antes, que só de perceber que existem os padrões mentais já é um grande avanço para que se possa trabalhar isso. Isso. Mas a minha dúvida é, a percepção num nível instintivo? Não, mas a percepção onde a gente começa a atribuir significados para algo que aconteceu então eu percebo isso bom eu percebo isso ruim a gente já começa a atribuir uh, significados mas esses significados eles já tem como base experiências anteriores e se é a própria percepção que vai, de certa forma, guiar o processo de, de trabalho ou de melhoria, por exemplo, eu percebo que existe esse ponto que precisa ser trabalhado. Mas a maneira como eu percebo as coisas é alicerçada em, vamos supor, padrões de falta e escassez. Sim. Como que a percepção, Fica mais neutra Para que, que consiga -se Trabalhar esses padrões mentais Mais tranquilidade assim. é, é, Boa pergunta Eu penso que É importante separar A prática de teoria tá? uhum. Eu tenho esse, esse movimento Impulsivo Dissociativo De ir em direção ao que eu descubro, tratar essa impulsividade e ter maturidade dessa habilidade, chamada impulsividade, faz eu ter condições de predeterminar urgência. Uhum. E eu descubro, teoricamente, estou ainda na fase da teoria para depois ir para a prática. Meus colegas aqui dizem que é igual usar o exemplo da autoescola. Se você pegar na autoescola e ir para a aula prática nunca tendo dirigido um carro, há grandes chances de você ter problemas. Né? Sim. Então, é lógico que é um exemplo muito simples para um nível de controle administrativo da psique que existe, exige ponderação, exige uma certa maturidade em muitos aspectos. Mas só de saber que não é ideal entrar de cabeça em coisas que estão sendo apreendidas teoricamente e aguardar a implementação dos seres que ensinam, da coroa, dos mediadores dos meios, das características e das condições, só do fato de saber disso e saber que vocês não estão sozinhos, é muito importante. E entender que não está sozinho, entender que não depende inteiramente de si. Isso abre portas para que o sistema possa girar e funcionar. Sim. Os professores perdão Pode falar. os professores vão surgindo as experiências vão surgindo o contraste vai surgindo em inúmeros aspectos da vida em locais ou circunstâncias que nem são esperados que aquilo aconteça mas se mostram com uma circunstância boa para o exercício daquela daquele aprendizado daquela descoberta, Daquela prática. Sim. É, e a impressão que dá é quanto mais de boa for é, isso de deixar que as coisas se assentem sozinhas, mais fácil fica e parece que mais rápido funciona. Exatamente. É, é, a do... dúvida... Outra dúvida que eu tenho é porque quando a gente fala de como ser uma pessoa boa, tem bastante preconceito do que é uma pessoa boa. É, tem bastante, muitas predileções, né? Porque tem é. predileções do que é, tem muitas, muitos conceitos pré-definidos. Mas não tem, eu não consigo ser uma pessoa boa tão quanto você, ou você não consegue ser uma pessoa boa tão quanto eu não existe comparação entre pessoas boas, sabe? Existem aspectos, aspectos como educação, como é, dentro da educação, né? É, cumprir as regras, as leis, ser uma pessoa educada com relação a terceiros, ser uma pessoa que contribui para a sociedade sendo um integrante da sociedade tendo seus benefícios como integrante e tendo suas responsabilidades como integrantes isso são são fatores comuns a todos mas é impossível eu me me, me chamar uma pessoa boa se me comparar a outra pessoa porque desses aspectos são filtrados por questões singulares e níveis de maturidade extremamente específicas para áreas específicas de interesse de cada indivíduo. Então, uma pessoa boa é a pessoa que exercita a plenitude do egoísmo associativo, aonde ela sabe que cumprindo as regras e sendo uma pessoa de bem nos aspectos sociais no que diz respeito à educação e bem-estar comum essa pessoa será sim uma pessoa boa sendo uh, alguém egoicamente pleno sim Isso esclarece alguns pontos porque eu acho que existe uma noção de que pessoa boa é aquela pessoa que é, segue faz os tipo dos outros é vai na igreja, é, parece uma pessoa... Sei lá, acho que nos campos é, é uma ideia meio diferente sim, que roda de roda de pessoa boa. Parece que quanto mais sacrifício ele faz pelos outros, quanto mais tadinho, às vezes mais bem visto ele é, mas não é isso. Não, não é. Tanto é que os resultados falam por si. Uhum. Pessoas plenamente egoístas têm um tipo de vida. Tá? Uhum. Pessoas que não são plenamente egoístas e seguem mandamentos com o intuito de serem pessoas boas porque não têm outros dados, têm uma vida estável, mas com lições né? uhum. E pessoas que são plenos, são seguem os mandamentos por medo e ficam se reprimindo tem outro tipo de vida infelizmente com pesar eu digo que o sistema funciona muito bem mas ele funciona bem mas as pessoas não têm os dados necessários para que elas administrem as próprias vidas para funcionalizar esse sistema que funciona bem em proveito próprio. Sim. E é isso que nós temos a nossa missão em é ensinar as pessoas os aspectos do sistema para que elas tenham condições de administrar a própria vida com o exercício pleno de seus direitos humanos é bonita isso? a missão é bonita, mas é. mas é um desafio ah, mas já está rolando, né? já está fazendo, já está tá rolando tá estamos fazendo, você faz parte disso não é uma reclamação é uma constatação e para mim é um desafio, para outros é fácil, né? você não vê colegas como o Tranca Rua, Meia Noite, Zé Pilintra, pra esses esses são mais os seres mais avançados. Eu tenho a tendência a ser bem mais humano. Mas aí como eles são mais avançados, talvez a responsabilidade deles também seja mais avançada, né? Sim. De fato, é uma resposta extremamente uh, coerente. Uhum. Tem mais alguma coisa que você queira sugerir para as pessoas? Ah, eu acho que eu já falei bastante. já tá Já fiz, já fiz bastante minha. Já construí minha cena. Beleza. Então, fique com Deus, muita paz para todos, que todos tenham resultados plenos e satisfatórios de suas empreitadas, e se vocês precisarem de alguma coisa que esteja ao meu, ao meu alcance. alcance, eu estou aqui. Se eu não conseguir fazer, logicamente que eu vou pedir para quem consiga, tá? Aí é só chamar o Exumirim. É... E ele, ele vai chegar em ti, porque tem vários. Mas vocês terão ouvido nossa conversa e saberão da minha energia. Mas eu estava pensando mais em falar com o, o médium. Mas também pode ah, tá. fazer suas preces e fazer seus pedidos. Não há nenhum problema. Eu ainda Sim. estou aprendendo com essa coisa de preces. Entendi. Mas chega. Está tá bem? Paz, Amém. fique com Deus.